Olá pessoal, no último vídeo eu falei de sete dicas, ou melhor, sete passos para você mudar a sua carreira. Neste vídeo eu vou falar do primeiro passo. Vamos lá? O primeiro passo é mudar dentro da própria área. Leandro, o que é isso? Se você gosta do trabalho que você realiza, mas não está satisfeito com a empresa onde você está atualmente, então faz o seguinte. Busque oportunidades na sua área de atuação em outras empresas do mercado. E o mais importante, atualize o teu currículo, envia o teu currículo para essas empresas. E mais do que isso, se você ainda não tem um perfil no LinkedIn, crie um perfil no LinkedIn, faça networking com as pessoas, mas não sai adicionando as pessoas aleatoriamente. Adicione a pessoa para você obter uma conexão de alguém que é, trabalhe onde, na empresa onde você almeja trabalhar. Então, por exemplo, o Leandro trabalha na empresa XPTO e você quer trabalhar lá. Faça uma conexão comigo lá no LinkedIn. Leandro, tudo bem? Olha, eu atuo na área de tecnologia, assim, assim, assim, eu gostaria de trabalhar na empresa onde você trabalha. Como é que eu faço? Como é que funciona o processo seletivo? Tá? Então... Essa, esse é o primeiro passo lá do, do artigo que eu escrevi, que tem sete passos para você mudar a sua carreira, né? Cada um dos passos. E se você tiver dúvida, escreve aqui nos comentários que eu faço novos vídeos ou respondo diretamente para você, tá bom? Mas, Leandro, quem é você para falar de mudança de carreira, para falar de carreira, né? Bom, Leandro Martins, eu comecei a minha carreira na área de RH, na área de administração de pessoal, depois eu fui para cargos e salários, depois para recrutamento e seleção, trabalhei com seleção de executivos, com o mundo dos headhunters, né, os famosos caçadores de talentos, e depois, a partir de um processo de coaching, eu uni tecnologia e RH, que eu adoro, e fui trabalhar como consultor credenciado de uma empresa de software de Blumenau, Santa Catarina, como consultor, e eu fiquei trabalhando para essa empresa, viajando o Brasil inteiro, enfim, atendendo vários clientes, trabalhando com consultoria de implantação de sistemas por mais de 10 anos. Então, eu sei o que que é uma mudança de carreira, uma mudança de empresa, uma mudança é, de projetos, né, tem tenho muita experiência com projeto. Então, eu me sinto preparado para tirar suas dúvidas em relação à mudança de carreira, tá bom? Essa, esse foi o primeiro passo, eu vou fazer outros vídeos com os demais passos e a gente vai conversando por aqui. Deixe seus comentários, me diz aí se você quer que eu faça um outro vídeo falando da minha experiência como consultor, por exemplo, que eu vou ter, ficar muito lisonjeado de poder contar nesse, é, sobre essa experiência também, tá bom? Obrigado por assistir até o fim, é, deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.